Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, trazendo pra vocês mais um vídeo de exploração. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo, tô apresentando as lendas do Paraná pra ele, né Marcelo? Da hora. Veio lá de São Paulo pra Todos conhecer. agora foi boa. Top né cara? Da hora demais, mano. E hoje a gente estamos aqui no Pântano Assombrado. Cara, a lenda daqui é muito sinistra. Aqui, o Marcelo, era como se fosse tipo um parque aquático, sabe? Tem um rio, tem, tinha piscina e aqui era muito movimentado, e teve um casal que eles estavam na piscina, aí o rapaz foi lá na, no barzinho poder pegar uma bebida para eles, e ele viu a mulher dele conversando com outro cara, é, ele era um cara muito ciumento, aí ele brigou com ela, e ela estava indo embora, chegando na, na saída, ele chamou ela falou para poder se entender, sabe? foi conversar com ela para se entender, e foram na ponte, chegando na fonte. Ele esfaqueou ela e jogou ela no rio. Ele fugiu, depois encontraram o corpo dela boiando, o parque foi fechado. O um negócio aqui é bem tenso, diz que ela assombra que ela aparece, cara. E eu vim aqui de noite, tem entidade forte aí. Não sei se é só o espírito dela, mas tem coisa ruim, cara. Vamos lá pra você conhecer? Então, galera, é isso aí. Se inscreve no canal. Vou deixar o link do canal dele também. E bora pra mais um vídeo. Aí, galera, ó, aqui é o caminho da entrada da... do pântano. Vai com o matagal, cara. Matagal, que sinistro, né, Marcelo? Tô louco, mano. Mano, aqui tem muita cobra, hein, velho tem. Olha aqui, mano. Sabe aqui, que louco. Onde cara, que é essa ponte. Tem muita cara? entrada ali, tá vendo? Sim. Ali é a parte do rio. Aqui é a parte do rio, pessoal. E a ponte é bem aqui, ó. É ponte... cara... cara, é muito louco aqui, mano. Ó, pelo jeito já tá secando, mano. Secou o rio. Isso aqui era tudo água, Marcelo. Até aqui em cima. Aqui quando eu vim era tudo água, pessoal. Isso aqui era tudo água, ó. Agora só tá uma, oh. correntinha, uma correntinha ali, ó. Mas isso aqui era tudo água, ó. Então a ponte ali, então, dentro de pra ali dele, Ixi, ó. mano, aqui, ó. Galera, ó, tem que tomar cuidado aqui. Aqui a ponte, ó, a ponte caiu, mano. Oh. Tá vendo? Galera, aqui era a ponte, ó. A ponte de madeira, não sei se vai dar pra ver muito bem. Mas isso aqui ó era um tronco de fora a fora e tinha outro aqui. Um tá caído bem ali, ó lá, Não sei se vai dar pra ver, ó, não tá caído lá. Olha isso aí, é tudo água, esse verde aí. De verde ali, né? É água, é lodo, é. mano. Que bagulho, que bagulho louco, bagulho. mano. Às vezes é para aparecer, terá que é a ponte ali, mano. É, mano. Ó, a água ali caindo aqui, ó. Ali, pessoal, ó. Água escorrendo ali. Tá escorrendo pelo cano? É, que tá vindo ah, dessa ah, parte então aqui. Aqui seia. era tudo água. E aqui tava... Velho, a última vez que eu vim, a água tava quase aqui na, na beirada, mano. Tava muito alto. Da hora, mano. tem mais aqui? Tem mano, tem a parte do bar, tinha a casa do dono que ele morava, o dono abandonou tudo isso aqui mano, por causa da assombração Tem coisa ruim aqui né cara, e aqui de noite tem Tem aqui mano, cara e aqui tem muita aranha, muita cobra Aí. aí era um cabo de aço, mano, aqui tinha a parte da tirolesa, mano. Ah. Sabe aquelas tirolesa? Sei. Galera, ó, esse cabo aqui ó, era de uma tirolesa que tinha. Caralho. Que cara. É aqui, Nossa, Que dia da hora, mas... Cara, eu, da hora, eu quero né? vir uma hora pra andar tudo nessa mata aqui, cara. E aí noite porque aqui? tem é? muita trilha. Mano, o pessoal fazia, armava barracas, acampava aqui, cara. Era muito sinistro. Olha a Aqui era o bar. Mano, a piscina tá cheia. Não. Não. Tá? Não. Eu quero a piscina? Ó, aqui é a Aqui era um bar, cara, ó. O... o Marcelo, ó, a mulher dele tava aqui nessa piscina aqui, certo? Aí ele veio aqui nesse bar aqui, ó, pra poder pegar a cerveja. Daqui, ele pegou e olhou e viu a mulher dele lá, mano, conversando com o um cara. Ele foi lá, ele brigou com ela, discutiu, ela pegou, subiu aquela parte, foi indo por onde nós foi lá. E lá que ele esfaqueou ela, mano. Olha essa piscina aqui que louco, velho. Olha aqui, galera, Olha essa piscina. Ó, tem um pouco de água ali, mano, tá vendo? Marcelo, teve uma vez aí que eu <risos> peguei e tava fazendo um spirit box aqui, mano, e isso daqui explodiu fogo, mano, explodiu fogo. Ó lá dentro. Aqui dentro da piscina. Pegou fogo em tudo, mano. Cara, aqui tem uma trilha, mano, ó. Aqui tem uma trilha. Mano, eu não sei, cara, pra então, onde vai essas trilhas aí. Um bagulhozinho que tá no. E lá era a casa onde o dono morava, mano. Olha a mata aí, mano. Olha aí, pessoal, ó. Mano, olha ali o, o bagulho, tanto de peixinho que tem ali, velho. Tá vendo? Vamos ali, galera, mostrar pra vocês. Eu também achei, mano, mas não é. Mano, é que tipo, que sapim. Cara, eu não tô nem vendo por causa do sol se você tá pegando. Galera, tá tudo preto, eu não sei nem se tá pegando. É sapinho, não é? Mano, bagulho louco. Vamos aliviar. Vamos aliviar a ponte ali, depois nós vai lá na casa, Marcelo. De dia é de dia da hora, né mano? Não, a noite que você vê realmente... Não, a noite é coisa... Olha esse aqui, é... mano, isso aqui é lindo esse pra tirar as é fotos, velho. Isso aqui pra tirar foto é lindo, mano. Porra, velho, caiu o bagulho aqui. Aí era outra ponte. Nossa, mano, aqui era uma outra ponte. Ela veio boiando de lá e veio e caiu aqui. O pessoal que tava aqui viu. Aqui o pessoal nadava nessa parte aqui, mano. Mano, foi a tempestade que teve é esses dias água, agora, né? mano. Isso aqui que vocês estavam vendo de verde até lá, ó. É tudo água. Isso é, é lodo, mano, isso é lodo. É Marcelo, você quer entrar ali? É. Tudo lodo, galera. É. Vamos lá na casinha lá, Marcelo? Vamos. É. Caralho, mano. Tocou o teu pé, nesse né, bagulho. É. Lá era o dono, eu acho que era o dono, se tudo certo. Vamos lá, galera. Nossa, aqui é cabuloso, mano. Vamos ver se dá pra ir aqui pelo mato, Marcelo? Será que dá? Não dá. Dá. Pra, pra quem, quem conhece o canal Oi Thiago Furacão Sabe que aqui de noite Olha é aqui. tenso, mano Aqui de noite não é fácil É cabuloso Casinha do cara Eu vi uma entidade passando ali ó. Aqui também você viu? Vi uma, de lá, mano Eu tava lá e eu vi uma entidade passando aqui Mano, pelo, pelo jeito o pessoal tá vendo aqui tirar as madeiras, cara. Porque tinha parede aqui, ó, pra quem lembra, aqui tinha uma parede, ali tinha, ali era. tinha, cara. nervoso ah. né, Marcelo? Da hora. Bonito, mano, mas... Aí tem outra represa lá, pessoal, mas nem vou chegar lá agora. É galera, a noite aqui é macabro, é macabro pra caramba, então, tô apresentando as lendas aqui pro Marcelo de dia pra gente voltar de noite, cara, porque ele queria conhecer, então tô mostrando uma das piores lendas pra ele do canal, aqui é macabro, cara. Marcelo, de dia nada a ver, né mano? Nada, velho. Nada a ver, velho. Mano, tem algum bagulho ali, velho, ó. Eu acho que eu não tinha visto, mano. Aqui, mano, eu não lembro de ter visto ele não, mano. Vi agora. Ali ó. Casinha. É. Dá pra embora, Então, ah, era um banheiro, mano. Eu, pessoal, tá até meio escuto assim, não lanterna aqui. Tem carro de abelha ali, mano. Não vai dar problema, mas tá cheio de abelha ali. que local bonito. Tinha ficha mesmo Vai saber se dá ficha aqui mesmo. Galera, mais um vídeo de exploração. Espero que vocês tenham gostado apresentando as lendas do meu canal para o meu amigo Marcelo, ele também grava lendas, vou deixar o link dele na descrição para dar uma força para ele e é isso aí galera, vai estar tá meu link também do meu canal Thiago Furacão que é onde eu venho e de madrugada para fazer a história de terror. Tamo junto, é nóis, falou e fui!